Ah, eu separei, como a gente já falou, né, de carnaval. Ah. É, desde que eu cheguei, ai, cai as coisas. Desde que eu cheguei à Globo, é, quando quando eu estava na Globo, eu fiquei 12 anos. Nos 12 anos, o pessoal, percebeu que era um pouco assim, mas, né, assim. E aí diz é, ela, vai fazer carnaval essa menina. Mais volta mais, mais coloquial, é, é isso, mais né? Mais é. Aí uhum. o pessoal disse, ah, vou fazer carnaval. E por anos eu usei camisetinhas assim, é, na cobertura do carnaval. Um desses anos, eu estava lá na avenida fazendo entradas ao vivo, e aí, neste dia, estava muito quente, né? Geralmente é muito quente e chove muito. Nesse dia estava muito quente, eu falei, ah, gente, passar o dia inteiro lá, é, à tarde, eu tinha entradas ao vivo, e ia ficar até a transmissão. Vou de, chine... vou de sandalinha fininha e vou com saia, eu tô com calor. Aí, ok, a, a primeira coisa, quando eu estava caminhando, a sandalinha estourou. Eu falei, Ixi. Deus do céu, aí eu tinha o um chinelinho de dedo dentro da mochila, eu falei, vamos ficar de chinelinho de dedo aqui, a, que pessoa, mais informal, a pessoa mais informal nessa cobertura serei eu de chinelinho aqui de dedo, fui de chinelinho e de saia. Fazendo a entrada ao vivo, um vento, um vento, aquela mudança de tempo. e vai chover e um vento. E eu parecia a Marilyn Monroe segurando a saia. Meu Deus do céu, eu falei, gente, mas eu não dou conta aqui de entrar ao vivo e ficar segurando a Horrível. saia. Horrível. Preocupada Ai, equipe, com outra coisa, né? Não dá, né? Toda a equipe de reportagem, você sabe muito bem, Santa Fita Crepe, né? Que é a salvadora de toda a equipe de reportagem. Todo mundo que faz televisão sabe disso. E aí eu falei, gente... Me ajuda, tem uma fita crepe? Alguém sacou a fita crepe? Vamos resolver esse problema, Michele. Me enrolaram de fita crepe, a saia, a barra da saia inteira. Eu estava uma pessoa um pouco momificada, sabe? Gente, <risos> que loucura, mesmo. que loucura. E, e só pegava daqui para cima, né? Só daqui para cima. Estamos entrando Linda. ao vivo, só daqui para cima. Eu falei, não, não mostra, não mostra a situação aqui embaixo. <risos> <risos> o resto do modelito, chinelo, a saia toda enrolada, chinelo, chinelo de dedo. E assim Mas essa história foi, da fita foi maravilhoso. Essa história da fita crepe é mesmo curioso para quem não, não é da área. A fita crepe ela é um quebra galho e, realmente, toda a equipe de externa tem e todo o estúdio tem também uma fita crepe. Porque você falou aí, por exemplo, Segurou a saia dela para o vento. Outra coisa que faz é arruma uma, uma manga que, tá, que não está legal. Prende com a fita crepe. Barra da calça. Barra da calça, com certeza. Outra coisa, Já dá usei. uma afinada. A roupa tá larga. Dá uma Sim, afinada. A gente prende um fio, a o, o fio do microfone, né, Michelle? A gente usa o microfone de lapela, tem o fio. Põe uma fitinha crepe aqui dentro para o fio não ficar saindo. Mil e uma utilidades, mais do que bombril. Na TV? Mais do que bom abrir. Ei, segura o equipamento que tá caindo lá. Eita, a Luz, não tá segurando desse jeito. Segura aqui. Tampa uma marca. Tampa ali uma marquinha. Verdade. É uma tudo. salvação.